tocar no tempo mais rápido possível. Então ele é bem dinâmico, tá? Ele parte aqui ó das formações, a identificar. de acordes, tudo bem disso, explicadinho, tá? tá vendo? Vai até o final aqui terminando formação de acorde com as duas mãos. Continuando os acordes, tá? Todos são mais. Então tá? um material bem mastigadinho, entendeu? Para te fazer mesmo tocar. Desde o zero, exercício de troca de acordes. E, o... e vamos continuar aqui. Ó. Primeiros dedilhados, arpejos sobre acordes maiores, tá vendo? E, e o interessante do teclado express é que ele já aplica tá, nos louvores o que em você vai estudando. Jesus. Então aqui, ó, deixa eu voltar um pouco aqui. Tá? Você vai ver que... Músicas ao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 Acordes tétrades, acordes com nona, sus4. Tem essa parte de técnicas aqui. Muita gente já viu, né? Esse vídeo aqui tocando... Tua tocando aqui com um grande alma... estudo, né? Até aqui. Então, tudo explicado, tá? Detalhadamente, aplicando o dedilhado sobre a música